Duas medalhas tiradentes foram entregues no plenário da LERJ para reitores de Institutos Federais de Educação do Rio de Janeiro durante as comemorações pelos 10 anos da lei que criou os órgãos e instituiu a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. As homenagens foram entregues pelo deputado Valdec Carneiro como reconhecimento de trajetórias positivas no setor educacional profissionalizante. Com 24 anos de docência e 17 de gestão, o reitor do Instituto Federal Fluminense, professor Jefferson Manhães, reforça a representação da medalha no cenário de evolução promovido pela Lei de 2008. Nós estamos comemorando os 10 anos da Constituição dos Institutos Federais, mas não podemos esquecer que eles são o amadurecimento de uma grande trajetória da educação profissional brasileira, especialmente a federal, que começa em 1909, com Nilo Peçanha, a Escola de Aprendizes Artífices, que, à época, trabalhava com as consequências do desenvolvimento. E hoje, a rede federal, com os estudos federais, fortalecidos em todos os níveis e modalidades da educação, é, permite o Brasil tê-la como estratégia de desenvolvimento. Então a rede federal hoje contribui com o desenvolvimento regional, né, com o impacto local, né, preparando os jovens e os trabalhadores para fazer um Brasil melhor, mais justo, mais harmonioso e que inclua todas as pessoas. Também condecorado na sessão solene, o ex-aluno que hoje é reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, Rafael Almada, Lembrou que além da satisfação, é preciso destacar o significado dos institutos, que são polos de formação de professores e inovação tecnológica para o Estado e também para o país. Eu acho que essa medalha fortalece o papel transformador que hoje uma, educação, uma instituição de educação profissional e tecnológica faz na vida de uma pessoa. Então, eu fico extremamente feliz, agradeço o reconhecimento da Assembleia Legislativa, reforço que o Instituto Federal do Rio de Janeiro, né, cada vez mais, tem que fortalecer as ações de inclusão social, de fortalecimento, de levar a educação nos lugares mais distantes hoje, no estado do Rio de Janeiro, para que a gente possa fortalecer o desenvolvimento do estado. Ao todo, são 644 campes espalhados pelo Brasil. Segundo o reitor do Colégio Dom Pedro II, Oscar Halak, as unidades levam oportunidade para todos a partir de um projeto diferenciado de transformação social. Com convicção é a maior demonstração nacional de interiorização. É a grande oportunidade para que todos e todas possam atingir o mesmo patamar daqueles mais favorecidos. Quero crer que a rede, quando atende nos quilombolas, quando atende numa aldeia indígena, quando atende no interior do país, no sertão, é, no sul, em todos os municípios que você possa imaginar, são 640 campos espalhados pelo país. Dessa forma leva a igualdade, leva a justiça, leva a mesma oportunização para todo filho de brasileiro dessa pátria. O grande, o grande, o grande mote, como você me me perguntou, eu acho que ele é realmente o social. É claro que todos que todas têm direito a uma educação de qualidade e creio que seja o maior patrimônio que o indivíduo pode angariar ao longo da sua vida.